Tá, estamos juntos. Poderia me ajudar a pegar o meu porquinho? Um. Cara! Ele corre muito. Um. <risos> meu Fusca parou. Poderiam ajudar a empurrar? <risos> Braga, bugue, bugue. Braga, bugue, bugue.